Olá, seja bem-vindo a um papo muito interessante hoje que eu vou ter com Marcos Souza. Ele, inclusive, explica como é que o ovo de codorna pode melhorar a sua performance como vendedor. E não é aquilo que você está pensando, não. Fique aqui conosco, ele vai te dar detalhes de como ser um vendedor, uma vendedora extraordinária e bater todas as metas. Eu queria agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo com um amigo meu, cara extraordinário, que é o Marcos Souza. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Márcio. Márcio, você é uma inspiração para mim, cara. Eu sempre te admirei muito, continuo te admirando. E é uma honra né, participar desse podcast, desse vídeo né, ao teu lado aí, cara, gerando esse conteúdo. Poxa, que bacana. E você também, quando você solta os seus extraordinários nas palestras, eu fico falando, puxa, eu preciso ser extraordinário. E falar em extraordinário, eu estava vendo outro dia uma palestra sua, você estava falando de neurovendas. Nossa, isso é picaretagem ou funciona, hein? Rapaz, funciona e funciona muito. É um dos problemas, e você sabe disso, que você trabalha muito com negociação e fechamento, a maioria dos vendedores falam que não conseguem fechar as vendas. Eu digo, Márcio, a maioria dos vendedores não consegue iniciar uma venda. E a Neurovendas, ela começa já lá no início, na hora de conquistar a confiança do cliente, na hora de você fazer um rapó, fazer uma leitura do que realmente o cliente quer. né? Às vezes o vendedor quer empurrar produto, empurrar serviço, empurrar solução, sem escutar o que realmente o cliente mais deseja, e a Neurovendas ela traz isso, a Neurovendas é uma disciplina nova ela fala um pouco da, da, das técnicas de neurolinguística das descobertas da neurociência que está avançando cada vez mais e descobrindo né, como funciona a cachola, o cérebro não só do vendedor, como também do cliente, né? porque existe um processo decisório ali se você entende como o cliente decide, se você entende o que o cliente deseja, você vai entender mais de vendas, então Neurovendas é isso aí tem a ver com gatilhos mentais isso tudo? Tem muito a ver com gatilhos mentais. Gatilhos mentais, ele fala muito disso, aquela história, né? As pessoas compram muito pela dor ou pelo prazer. Ou seja, eles compram pelo algo que vão ganhar se comprar ou algo que vão perder se não comprar então a ideia do, do gatilho por exemplo aquela gatilho da escassez né que o pessoal fala muito ah ó, tá acabando a peça às vezes o cara tá com estoque cheio de geladeira e fala não essa é a última peça porque aí o cliente pensa nossa eu posso perder essa promoção posso perder essa oferta ou eu posso perder esse modelo aí existe aqueles gatilhos mentais lá famosos né o Cialdini traz isso no livro dele é, fala muito gatilho da escassez gatilho da correspondência e é interessante, tem uma história interessante até do que o Cialdini conta, que tinha uns monges, aqueles... aqueles monges não, o Hare Krishna, indiano, aqueles, é, eles ficavam é, vendendo livros né, nas avenidas das grandes cidades, e o pessoal passava correndo, não tinha tempo nem para ouvir, nem para comprar os livros que eles vendem, para ajudar a obra deles. E aí eles pensaram o seguinte, vou colocar uns colares, aí começaram a colocar uns colazinho com flor e tudo, Aí eles descobriram que quando eles colocavam os colares com flor nas pessoas que estavam passando, elas primeiro paravam, porque aquela história, né, não, eu tenho que corresponder esse ato de gentileza. Segundo, eles escutavam melhor e terceiro, o índice de compra era maior. Não é à toa que em alguns restaurantes eles mandam a conta junto com chocolate, uma balazinha, porque isso é o gatilho da correspondência. O garçom entende que se ele der um, um chocolate, uma balazinha, algum brindezinho ali na hora da conta, ó, você vai dar uma comissão maior para o garçom. Então, isso é uma estratégia, é mais um gatilho chamado gatilho de correspondência. Hoje, a gente usa muito isso, né? Os palestrantes, os treinadores, eles entregam bastante conteúdo de forma gratuita para mostrar sua competência e também fazer com que as pessoas digam, caramba, essa pessoa já me deu tanto conteúdo gratuito que eu vou comprar o produto dele. E isso vale também para os vendedores. Vendedor extraordinário, aqui eu explico, mas se você me permite explicar o extraordinário, é aquele vendedor que faz algo extra que os ordinários não fazem. O que é os ordinários? Aqueles vendedores comuns, usuais, medianos, aquela grande massa que não se destaca. O extraordinário é aquele que faz algo. Ou faz algo extra, ou faz algo diferente, ou faz algo melhor, ou faz algo mais rápido. Então o extraordinário ele trabalha nessas dimensões. Ele vê o que ele pode fazer diferente, melhor, mais rápido ou maior. Para o cliente. Então, esse é o, o caminho. Então, o gatilho. Ô, Marcos, eu acho que eu, quando tinha 18 anos, eu já é. manjava essa coisa da reciprocidade, porque sempre no carnaval eu tentava colocar o colar numa menina bonita, então, <risos> para ver se o que rolava, como era a reação. Então, <risos> mas, <risos> para quem não, não, não conhece e está nos assistindo agora, o Cialdini é o pai da da teoria e da persuasão, da influência. Robert Caralho, Muito bom, né? Uh, por sinal, professor também da, da PUC, no Rio Grande do Sul, lá no MBA. Uh, bacana, porque eu posso chegar e posso falar, eu sou colega do Aldini, <risos> né? nós temos uma foto <risos> juntos e, enfim, <risos> mas... E eu sou uh, colega mas... do Márcio Miranda. <risos> É, é muito interessante realmente, a, a, eu não vou chamar nem de teorias dele, né é prática quando ele fala, por exemplo, você está passando uma avenida, você começa a olhar para cima e apontar, de repente tem 30 pessoas olhando para cima e apontando, não sabe nem porquê, está todo mundo vendo, uh, não está vendo nada, aliás, mas está todo mundo olhando e já tem cara vendo alguma coisa que não existe. Enfim, mas isso é um outro papo. A, a neurolinguística, ela veio para ficar? É, a neurolinguística ela teve um, um período inicial de preconceito, muitos profissionais detuparam a, a, a teoria né, e a, as descobertas, né. alguns estudos foram generalizados, mal explicados, mas eu acho que ela veio para ser mais uma ferramenta, eu não sou nenhum viciado em neurolinguística, é apenas uma das ferramentas que eu estudo, eu sou uma pessoa bem aberta a diferentes teorias, estudos e práticas, e eu acho que ela é uma das coisas fortes que a neurolinguística trouxe, foi muito importante, é, foi a conquista do rapó. É você fazer o rapó Não adianta, é, mas às vezes eu falo para o gerente, eu falo, ó, se o teu vendedor que perdeu a venda, perdeu a venda para um cliente que falava muito, a, a probabilidade que esse vendedor falava muito pouco, era fechado, é grande. É, então eu recomendo que você mande um vendedor, que é o oposto do que perdeu a venda. Tenta com um vendedor que seja o perfil totalmente oposto daquele que perdeu. Às vezes o, o, o cliente fala rápido e o vendedor fala muito devagar. E você sabe, quem fala muito rápido não tem paciência de escutar quem fala devagar. E vice-versa, quem fala devagar não vai ter paciência ou não vai entender uma pessoa que fala acelerada. É, a mesma coisa é pessoas que falam alto é, não vão ter confiança em quem fala muito baixo para dentro. Então o cliente fala, ah, esse cara não tem força nem para falar, como é que eu vou comprar o produto dele? E inconscientemente a gente associa muito o produto ao vendedor. O vendedor ele esquece que ele faz parte do pacote que está vendendo. O vendedor ele agrega o próprio valor pessoal ao produto que ele vende. E isso é um erro clássico dos vendedores. Os vendedores, é, a gente chega a gente fala assim, é, é, como é que você vai transmitir confiança se eu não sinto confiança em você? Eu posso transportar essa falta de confiança em você, na sua empresa, para o seu produto. Então, é, excetuando aqueles produtos que são como Apple, BMW, que já são marcas mundialmente famosas, às vezes essas marcas não precisam nem de vendedor, o vendedor até atrapalha às vezes. Por falta de rapó, eu já cheguei em lugares, vou dar um exemplo, eu sou paraíba, morei, moro há 12 anos no sul, e quando eu entrava em umas lojas, às vezes no interior do Paraná, o vendedor achava que eu não tinha dinheiro para comprar o produto, eu achava que eu era vendedor de rede, Lá, os paraibanos né, são conhecidos por vender rede, e às vezes não dava de vida atenção. E aí não criava o rapó, não criava com, com aquela ponte importante que é para fazer a venda. E aí eu sentia, eu sentia que ele estava me, me discriminando, eu sentia que ele estava é, me subestimando, subestimando meu poder de compra. O que, é que eu fazia? Eu não comprava nada. Uma vez, Márcia, eu fiz igual aquele filme, Uma Linda Mulher. É, o cara, quando eu entrei na loja, eu perguntei para um produto da promoção e depois eu olhei outro produto, ele falou, não, esse produto não está na promoção. Eu falei, sim, tudo bem, mas eu não entrei aqui só para comprar um produto da promoção. Você pode oferecer outros produtos da loja? Não significa dizer que eu não tenho o poder de comprar outro produto. E o cara não queria, não tinha vontade de atender, ele achava que eu não tinha competência ou dinheiro para comprar o produto. Eu saí daquela loja, fui na loja de frente do shopping center e comprei um monte de roupa e pedi para colocar uma roupa em cada sacola. Igual aquele filme lá, Uma Linda Mulher. E entrei na primeira loja. Aí chamei o gerente, fiz questão de chamar o gerente com as marcas do concorrente, chamei o gerente e falei, viu, você está precisando de um treinamento de vendas. Olha só o que você acabou de perder. Você acabou de perder essas vendas e todas as futuras compras que eu compraria de você e todas as futuras indicações que eu faria, mas tudo isso por falta de um treinamento de vendas. Está aqui meu cartão, quando você precisar de um palestrante de treinamento de vendas, eu venho e dou treinamento para a sua equipe acabou. Vingativa, batido. né? A boneca é, é vingativa, eu, né? Eu sou vingativo. E vingativa. aí desceu um o cartão, logicamente que ele nunca me chamou, porque também né, acabou aí a, a, o rapó. Então, em vez de rapó, foi raporrada. É a raporrada. <risos> Não, ele nunca chamou, porque acabou falindo. Foi isso que aconteceu com aquela loja. <risos> Mas é, é, é interessante, realmente. Uh, primeiro, duas coisas. O preconceito que o vendedor tem pelo estereótipo, o preconceito que o vendedor tem achando que todo mundo está atrás só de promoção. Eu também estava buscando uma camiseta outro dia, o vendedor falou essa aqui é que todo mundo está levando. Eu falei, então eu não quero. Ele falou, não, mas todo mundo leva. Eu falei, eu quero o oposto, eu quero algo exclusivo. Isso. Ele deve estar tá pensando por que até hoje que eu queria algo exclusivo e não algo que todo mundo estivesse usando. Enfim, mas o, o, o vendedor, de uma forma geral, ele precisa cada vez se preparar mais, porque nós, consumidores, todo mundo, cada vez temos informação, mais informação, é fácil ter informação. Você entra em qualquer site, você tem uma abundância de dados, de, de tudo. Quando chega o vendedor ou quando você vai a uma loja, ele precisa estar muito bem preparado. No varejo, por exemplo... A coisa que mais me irrita é quando eu faço uma pergunta... Vamos voltar aqui... Era é pré-pandemia... Eu ia para os Estados Unidos e entrava numa loja... Uma Best Buy da vida... E eu queria um lançamento específico de eletrônica... Que é algo que eu gosto... E o que, que ele falava... Ele reproduzia aquela etiqueta que tem ali... Computador, tem memória não sei o que... Tem processador... Tal. Isso eu sei ler... Eu estou fazendo perguntas muito específicas... E isso ele não sabia responder... Então, o pessoal precisa estar bem preparado. Você, você encontra uh, os profissionais bem preparados hoje no mercado ou tem uma escassez de vendedores bons? É, é engraçado. Pergunta. É engraçado, né, mais Porque a gente tem aquele ditado, né? Esse nasceu vendedor. Ou seja, o cara pegou o bebê no colo, olhou, com um dia de vida, olhou e falou: esse nasceu o vendedor. Você nunca vai encontrar alguém dizendo: esse nasceu o piloto de avião, esse nasceu músico, esse nasceu médico, cirurgião cardíaco não vai, agora vendedor não, esse nasceu o vendedor, e aí pelo fato dele ter nascido vendedor, ele acha que não precisa estudar nada, contou piada, foi alegre, cara de pau, e, tem, e, e chato, é vendedor, não, já tem um perfil, eu não desisto, tá? roubou toalha de hotel, né? roubou toalha de hotel, eu, sou, eu chego nas meninas, eu não tenho vergonha de nada, é o cara que apresenta as mulheres para os amigos, então, cara, isso é uma, é uma coisa, é importante, é também a parte da atitude, mas hoje o que, é que a gente tem visto, por exemplo, é, eu, cara, eu sou engenheiro de formação engenheiro eletricista, não sabia vender nada, comecei a estudar vendas é, para até vender os meus projetos quando eu trabalhava numa empresa. Já li aí mais de 150 livros de vendas e eu continuo dizendo que eu ainda não sei vender, porque vendas é uma disciplina que envolve é, várias técnicas, várias disciplinas, é uma, é uma área muito genérica, envolve desde uma sociologia, uma psicologia, uma, uma técnica de negociação, ah, então, assim, é muito complexo. Agora mesmo, eu, eu lancei um livro novo, se você me permite mostrar, Márcio. É Venda claro. Emocional, esse livro aqui, ó, Venda Emocional. Por quê? Eu, eu percebi que as pessoas, elas, elas falavam que venda é emoção. Aí eu falei, tá bom, então vou aprofundar o estudo. Eu, eu descobri, é, Márcio, 33 emoções que a gente dá para explorar é, num processo de vendas, que são emoções que as pessoas buscam. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Copenhague. Copenhague, ela não vende chocolate. A Copenhague, ela vende amor em forma de cesta, ela vende presente, ela tá no mercado de presentes, de surpresas, de carinho, afeto e amor, são três emoções que ela vende. Quem vende chocolate é a lacta, a garoto. Então assim, só que o, o preço da, da Copenhague é muito maior comparado, preço por grama, do que o preço da, da, da garoto. Então, assim, uhum. é, as pessoas não compram a BMW, as pessoas compram o orgulho, a autoestima, a autorealização, o status da marca. Então, quando você observa a venda emocional, o que é que eu falo lá? E aqui eu vou deixar um, uma sacada que você já, já, já deve ter descoberto isso. As pessoas falam que vende produtos. Eu sou errado, eu, digo, eu acho isso errado. Eu acho que você só pode chamar algo de produto quando ele produz algo para alguém. E como é que, qual é esse algo? É uma emoção ou uma experiência única para alguém? Enquanto você não tem uma produção de uma emoção para alguém, você tem apenas um item de estoque ou um serviço acumulado para fazer. Então, para você transformar aquele item de estoque que está pegando poeira lá no seu estoque em um produto, você tem que vender, entregar essa emoção e ser uma emoção que o cliente deseja, porque quando você tem o que você deseja, você é, vai falar desse seu produto no churrasco, para os amigos, na rede social, nos stories. Você vai falar dessa emoção para todo mundo. Ninguém fala de produto. As pessoas falam da emoção que alcançaram com um produto que compraram. As pessoas falam da experiência que tiveram quando foram no ciclo de Solé. Ninguém vai descrever. É, é, exatamente quais foram os números que viram no Ciclo Soler, mas vamos falar de toda a experiência e do que sentiram quando entraram para ver o Ciclo Soler. Então, assim, é, o vendedor hoje extraordinário ele trabalha muito a venda emocional. Ele, ele entende que não se vende uma casa, mas se vende é, a primeira casa daquele casal que está se casando em lua de mel e é, é a casa dos sonhos, entendeu? É a realização de um sonho, não é uma casa comum. Então, o vendedor extraordinário ele tem esse lance da emoção. Ô Marcos, quando você fala, por exemplo, de venda de perfume, você está vendendo uma sensação, uma promessa, um ambiente, você não está vendendo o frasco XML, né? Tem perfume de litro, que é barato, e tem perfume desse tamanhozinho que, que, que é caro pra caramba. E não é só o nome, né? Quando você fala Chanel 5, não quer dizer muita coisa, mas para quem é da área, para quem gosta, quer dizer, é um símbolo, Remete, lembranças, remete, são de, de sensações que não, não tem nada a ver com o frasco em si. E o pessoal que hoje melhor vende, você vê a Apple, ela não fala da velocidade do processador. Eu tenho milhões de produtos da Apple. Eu sei que eles são ou mais rápidos, ou mais nítidos, ou mais responsivos, ou isso, mas eu não sei a velocidade do processador. É, você pega Intel, Intel fala, você tem a, o i7 geração isso, geração aquilo, com tantos núcleos, etc, etc. É uma venda totalmente diferente. Agora, existem, é, quando você compra um carro de luxo, você nem sabe, na verdade, quantos HP tem aquele motor. Ele vende aquela sensação de, de liberdade ou de segurança. É, aí mesmo, né, Volvo vende segurança, Uh, Audi vende uma coisa, Land Rover vende rigidez, trilha, aventura, cada um vende uma parte da emoção, uma parte da história, da sensação. Como é que o vendedor normal, esse que está nos assistindo agora, aliás, quem está nos assistindo agora não é normal, é diferenciado, é extraordinário, porque <risos> ele está prestando atenção num papo que vai tornar um melhor vendedor, uma melhor vendedora. Como é que ele poderia usar esses conceitos? Primeira coisa, a dica para quem está te ouvindo aí, quem está te ouvindo é, com certeza é extraordinário, é, nunca tem a mesma abordagem. O pior erro, é, eu vou falar três erros, a gente já falou do primeiro que é subestimar ou ter preconceito com o cliente. É, o segundo erro é a falta de congruência. É, primeiro você não comprar o que você vende. É aquele cara que vende Peugeot, Nossa, mas não tem, tem Peugeot. congruência, isso me lembra triângulo. Nossa, faz tempo, congruência, você perguntar para o cara, você tem congruência aí, o cara fala, não, acabou, mas tem outras coisas aqui, não... explica o que é congruência, Boa. porque senão... É, é muito bom, congruência é assim, ou vamos falar assim, sabe quando você vai malhar, que você vai malhar, que você tá gordo, aí chega aquele professor obeso, mais gordo que você, acabou aqui, bicho, como é que esse cara tá obeso, vai me ensinar aqui a ficar mais magro, se nem ele aplica o que ele ensina? É aquele vendedor que está vendendo Peugeot, mas usa Volkswagen. É aquele dentista que está com a boca podre. A congruência é você não ser o que você fala, é você não ser o que você vende, é você não comprar o que você vende. E aí eu, eu falo muito assim, é, o cara fala, mas Marcos, mas eu vendo jato, eu não posso ter um jato. Eu falo, cara, mas você pode ser sofisticado, você pode ser moderno, você pode ser tecnológico. Como é que o cara vai vender tecnologia com um celular antigo? É, um cara fala de tecnologia e não, tá, não tem nada com as novas tecnologias aí, a congruência é o segundo né? porque aí a, o, o cliente olha para o vendedor e fala tem alguma coisa errada aí é, não me convenceu e a terceira essa minha, tua pergunta é não ter a mesma abordagem para todo mundo, esse é um eu clássico inclusive um dos maiores erros de livro de vendas é aquela fórmula, é né? 10 formas de se fazer uma venda de sucesso, e ele pega essas esse 10 formas e quer aplicar para todo mundo, mas não funciona, por exemplo, gatilho de escassez, para mim não funciona, tem muita gente que não funciona o gatilho de escassez, ah, ah, os caras chegam para mim e dizem, está acabando, eu falo, não, tudo bem, quando voltar eu compro, quando tiver mais eu compro, tem, tem, tem técnicas que não funcionam para todo Acabou mundo. É. Acabou no Vagas Online. Acabou no Vagas Online. Exato. E aí o que acontece? Aí o cara pega, né? É, é, tem que entender isso. A minha abordagem, é, Miranda, tem que ser é, proporcional no mesmo nível da pessoa que está na frente. Por exemplo, seu caso. É muito comum o vendedor chegar, chega o cliente com a roupa diferente, o óculos diferente, o carro diferente, a mulher diferente, tudo dele é diferente. Aí o vendedor comete esse erro que ele cometeu contigo. Ah, eu vou vender um produto, está todo mundo comprando. Acabou a venda, porque o cliente ele quer exclusividade, ele quer ser único. Ele quer ser único quando ele decidiu comprar tudo aquilo. Então o vendedor inteligente, extraordinário, ele, ele olha o cliente, ele dá uma medida, ele dá uma avaliada, e através de rápidas perguntas, ele pode, por exemplo, olhar o relógio do cliente e falar assim, o que te levou a comprar, ou o que você gosta desse relógio, por exemplo. Aí eu vou olhar para o relógio e eu, se eu uso um relógio é porque eu gosto dele, eu foi um presente de alguém que eu gosto. Aí eu vou dizer, olha, eu gosto da, do design, da, da modernidade, da marca e do conforto do, do relógio. Então, o que, que eu vou vender para ele? Eu vou vender se for um carro, um carro que tem design, conforto, modernidade e a marca do carro. Se eu for vender uma casa, uma casa confortável, que tem um design diferente, que tem um conforto, então eu uso o que a gente chama de critérios. Na venda emocional eu falo isso, nesse livro tem um método, um método de venda emocional. Você descobre qual é o critério que aquele cliente busca nas coisas. E normalmente a gente costuma usar, Miranda, é, na maioria das vezes os mesmos critérios, para casa, para viagem, para carro, para casamento, para tudo. A gente é um ser que para economizar energia, a gente acaba seguindo o que a gente chama de programação, o script. Por isso que entra a programação aí. A gente segue a mesma programação. Então, o cara que gosta de status, ele vai comprar uma caneta de status, um computador que tem status, um carro que tem status e um vai morar no bairro que tem status. Isso acaba se repetindo. É interessante, quando a Apple lançou aquele iPad grande, que eu acho que tem 12 polegadas, eu fui na loja e... Perguntei lá para o vendedor, quanto é que custa isso? Eu não lembro o número, mas era, era caro, era bem caro. Eu falei, nossa, é, é caro, né? Ele falou, mas o senhor sabe o que é bom, né? Não, eu não sei o que é bom. Eu estou vendo aqui o produto agora. Ele falou, não, o senhor sabe o que é bom. Eu estou percebendo que o senhor usa um iPhone de última geração e um relógio da Apple de última geração. Então, o senhor sabe o que é bom o senhor sabe que a Apple funciona e certamente o senhor vai ficar também maravilhado assim que eu lhe explicar algumas características desse iPad, como é que o senhor pode utilizá-lo para ver suas revistas, para ver os seus livros, para fazer os seus projetos, etc, etc. Ele fez uma leitura, ele viu no, na minha mão que estava no telefone, viu o relógio e ele sabia que eu tinha investimento forte na Apple, então ficou muito mais fácil para ele me convencer, não deu nem para chorar, Uh, aquela coisa, eu não gosto de Apple, não tenho dinheiro, ou coisa do gênero. Então é interessante, tem vendedor que não observa os detalhes, ele não mapeia o cliente, ele não, não vê a, as entrelinhas, e daí ele fica sem argumentação, ele é facilmente derrubado por qualquer objeção. É, oh, outro caso, eu vou te dar um exemplo, né é, uma vez, por exemplo, é, a minha... A minha ex-esposa, ela sempre comprava tudo pelo preço. Ela ia naquele supermercado de atacadão, ela sempre comprou em quantidade, ela sempre foi muito de preço, né? E aí um dia ela comprou uma... Activa. Ela foi casada com um atacadão, né? É, eu também era casada. Marcos né? Souza, vulgo atacadão. Por isso que ela me procurou, né? E aí, e aí mano, um dia ela chegou com um Activa lá, que é caríssimo, 12 reais. Eu falei, mas pra que esse Activa? Olha os concorrentes aí, tudo por seis, sete reais. Por que você vai dar cinco reais a mais? Tá louco? E eu fiz isso porque toda vez que eu colocava um produto caro no carrinho, ela tirava e dizia, não, tem um semelhante, ela colocava um outro. Eu ia lá atrás do leite moça nesse dia, ela tirava e colocava outro produto parecido, similar. Aí, na hora que ela colocou, eu tirei. Eu falei, não, mas tem uns mais baratos. Ela falou: não, mas você não sabe. Ativa, ela promove bem-estar e conforto para a minha flora intestinal, porque ela tem lactobacilos dan reguláveis que regula a minha flora intestinal. E se eu não for no banheiro em sete dias, eles devolvem o dinheiro. Era propaganda da TV, ela falou igualzinha. Aí eu falei, minha filha, se for por isso, eu tenho um produto que se você não for em sete minutos no banheiro, eu te devolvo o dinheiro, que é o lactopulga que a cartelinha aí dá R$1,50. Dá Ela falou, não, mas veja só, como é que eu vou estar tá lá é, é, trabalhando com piriri, eu tenho que ter bem-estar, eu tenho que preservar a coisa, eu estou comprando bem-estar. Ah, agora entendi, então você está comprando 5 reais de iogurte, de é, bebida fermentada, láctea, e a diferença é que é 7 reais é o bem-estar... É, eu falei, ah, então tá bom. Aí depois disso, Márcio Miranda, todo produto que eu queria comprar caro, eu dizia, não, eu tô comprando bem-estar, deixa o meu produto aí. E isso virou uma piada na época e hoje eu levo a sério isso. Realmente as pessoas hoje, o que é que elas fazem? Existe um limite de preço que é o seguinte, você chegou no preço de 100 reais, teus concorrentes tudo estão em 100 reais. Para você vender um produto de 130, esses 30 reais você tem que vender uma emoção, ou duas ou três emoções muito fortes. Se você olhar bem as marcas tops, elas trabalham no máximo três emoções fortes. E aí, esses 30 reais, que é essa venda a mais, é o quê? É uma emoção que ele está vendendo. No caso da Activa, é bem-estar. No caso da Natura, do Boticário, Cosmético, é bem-estar, autoestima. E, então, assim, BMW, autorrealização e orgulho. Se você olhar bem, cada marca ela trabalha muito bem é, a emoção. Por exemplo, a Apple, quando começou, era um movimento revolucionário contra a IBM. Era, era assim, vamos contra a grande... É, o Golias, nós somos o Davi. Depois ela mudou, ela foi para quê? Para a modernidade. E depois agora ela está no design e aí ela vai se reinventando. Ela cada vez, a cada década, ela se reestrutura, ela busca uma emoção diferente. Porque é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que vender o que o produto produz emocionalmente para as pessoas. E não o que o produto é que é característica. É, é, essa é a diferença. Característica é o produto que tem. É, venda emocional é a emoção que o produto entrega. E, e, e no final de semana, o que, que a gente fala para os amigos? A gente indica quem? A gente indica os produtos que promoveram as melhores emoções e as experiências inesquecíveis em nossa vida. Essa é a venda emocional que eu ensino a fazer. Aqui, ó. Isso aqui é uma caneta, caneta de brinde, tá? Uhum. Ah, deve, se eu olhar aqui, deve ter umas 30 por baixo. Legal. Qual é a diferença dessa caneta para uma Mont Blanc? Na prática, uma muito, é muito pequena mesmo. Uh, mas por que, que você compra uma caneta Mont Blanc, que a carga custa mais que uma caixa dessa caneta, ou de bique, ou, ou caneta similar? você está comprando a história, você está comprando a emoção, você está comprando aquela olhada que você dá na pena da, da caneta tinteiro, antes de colocar no tinteiro, aquilo você dá uma viajada, tal antes de começar a escrever. Então, a, a, a sensação até de escrever com a caneta tinteiro, o um montblanc ou qualquer caneta tinteiro boa, é totalmente diferente de você usar uma caneta descartável para anotar alguma coisa. É isso que você vende, a sensação, a emoção, é o que eles chamam de a experiência do cliente, como uma coisa mais global. Aliás, as empresas hoje estão focando nisso, tem, tem diretorias que focam hoje em experiência do cliente. Porque o que vai definir se há uma segunda venda, uma terceira, enfim, uma fidelização, é a experiência que o cliente teve com a marca, não é isso? É, perfeito. Hoje, por exemplo, é, e aí que tá, né, Márcio? Um, do grande, um grande tiro no pé é as empresas, por exemplo, colocar esses robozinhos para atender as pessoas. Esses robôs no site, essas unidades de atendimento no, no telefone. É, é um erro clássico, porque assim, ó, o que, que a empresa se destaca? A empresa destaca não é somente pelo produto em si, porque o produto é copiável. O cara vai lá na China, descobre o fornecedor e copia. É o financiamento? Não, porque o cara vai no banco e consegue. São os móveis? Não, o cara vai lá e faz os móveis iguais. É fachada? Faz igual. A única coisa que não consegue mudar é uma equipe muito bem treinada que entende o propósito da empresa e trabalha mais por um propósito do que às vezes pelo salário. É, uma grande marca que tem um trabalho muito grande, que trabalha a história da marca, que trabalha o propósito da marca, a fila de emprego é gigantesca, as pessoas querem trabalhar ali muito, é disputado. É é, e, a, e ela vai escolher os melhores, mas não é os melhores somente em competência, é os melhores que têm conexão com a marca. é Por exemplo, se, se você diz a, a Zapos, por exemplo, aquela americana lá que é, é nasceu com o DNA de servir é, alguns hotéis, Hitz, Carlton, que sempre serviu os clientes. Se você não colocar um funcionário que é servidor, vai ser um tiro no pé na própria cultura da empresa. E, e hoje a gente vê muita empresa sem cultura, sem alma, sem alma. Eu, às vezes eu vou no botequinho aqui da esquina do seu Zé, que tem muito mais alma a empresa dele. Ele usa tudo que é perfeito no marketing, ele conhece minha história. Quando eu chego, eu falo, ele fala, e aí, seu Marco, viajou muito, fez muita palestra, para que país sou? foi? SRM, ele conhece minha história, eu não sou o número para ele. Ele fala assim, o seu prato favorito está aqui, ó. ele já conhece, já sabe. Aí eu vou te contar uma história, Márcio. É, é, às, vezes, às vezes a gente entra numa, numa marca grande, numa empresa grande, num hotel grande, num restaurante chique, mas a gente não sente um atendimento realmente único, um atendimento humano, diferenciado. É muito mecânico a coisa, aí não tem graça. Então hoje, cada vez mais, as pessoas vão fazer a diferença. Eu digo assim, ó, é, é engraçado, eu brinco, né? A, pe a pessoa jurídica tem que ser cada vez mais moderna, sintonizada tecnologicamente, mas as pessoas físicas que trabalham na pessoa jurídica tem que ser cada vez mais humana, porque senão você vai perder essa conexão com o cliente. E, e cara, Oi. faz muita diferença. Oh, só o Marcos, uma, ideia, uma Teve agora, só para finalizar, teve um cara agora na Casa Bahia que atendeu uma senhora idosa. E ele ficou com pena, porque a senhora idosa ia a pé para casa na chuva, ele pagou do próprio bolso o Uber para a senhora. O Uber, cara, para ele foi 6, reais, mas virou uma propaganda no Brasil inteiro desse funcionário. Entendeu? Então, assim, os gestos, os pequenos gestos humanos estão fazendo uma propaganda hoje gigantesca porque as pessoas sentem falta do atendimento humano, humanizado. É isso, você vê no LinkedIn, no Facebook, no... Uh, no Instagram... toda vez que acontece alguma coisa desse tipo... a repercussão que tem... alguém que ajudou um gari... alguém que devolveu um dinheiro... alguém que fez alguma coisa... eu vi isso uma vez... um rapaz... Uh, limpando uma, um monitor... uma tela... Da, numa loja da Apple... lá em Miami... era 10 da noite... eu pensei... ele não está limpando para ele... porque não é ele que vai abrir a loja amanhã... não é o turno dele... ninguém está vendo só eu que estou aqui do lado de fora, olhando a vitrine e tal, mas não sabe nem quem eu sou. Nem o segurança estava lá. Ou seja, a conexão dele com a marca era fortíssima. Ele estava fazendo aquilo por orgulho, por... ele queria deixar a coisa totalmente perfeita para quem fosse entrar na loja no dia seguinte, o colega de trabalho dele. Isso é conexão com a marca, isso é vestir a camisa da empresa. E eu, é, é fácil você perceber quando o vendedor ele curte aquilo que ele vende, o serviço que ele vende, a empresa que ele trabalha, porque é só dá um pouquinho de corda, se ele não gosta ele já começa a falar mal. Aliás, impressionante como alguém que representa uma empresa consegue falar mal dela e continuar trabalhando lá. né? E tem vendedor, viu Márcio, que a coisa está tão feia, que ele entrega a proposta junto com o currículo, é, já para pedir emprego. Ele fala assim, é, é bom trabalhar aí. E uma coisa que eu queria falar, deixar bem clara, porque assim, ó, o que é que eu mais... Uma pergunta que eu faço para todo vendedor, Marcio, é uma pergunta para torná-los extraordinários. É, é, é, é eu falo assim, gente, se você soubesse que vai ganhar 500 reais a mais no final do mês, daqui a 30 dias, se você soubesse, tivesse certeza que vai ganhar 500 reais a mais na sua comissão ou na sua, no seu lucro, Quanto você investiria? Eu faço essa pergunta, tá? É, a maioria dos vendedores, eles, no máximo, fala 100, 200, fala 300, muitos falam metade. Eu falo, olha, eu investiria tudo, eu investiria 500. Por quê? Porque o que está em jogo não é a comissão, é o cliente. Se eu conseguir um cliente novo hoje e eu tratar bem esse cliente, eu vou ter todas as futuras compras e futuras indicações dele. E, e as pessoas não entendem isso. O vendedor, por que ele não vende mais mas aí eu tenho que puxar a orelha da, da, da, dos vendedores, né? O vendedor ordinário. O vendedor ordinário, ele não vende mais, é um ciclo. Eu vou explicar bem direitinho. Eles falam assim, ah, eu não vendo mais porque eu não tenho dinheiro para, Não, eu não vendo mais porque eu não sei as técnicas. E por que você não sabe as técnicas? Porque eu não fiz curso. E por que você não fez curso? Porque eu não tenho dinheiro. E por que você não tem dinheiro? Porque eu não vendo mais. Aí fica o dia inteiro nesse ciclo vicioso. E aí ele não, não sai mais daquilo. É... E aí vem o outro cara, o outro cara o extraordinário, o que, é que ele faz? Ele aprende técnicas novas, e aí com essas técnicas novas, o que, é que ele pensa? Ele fala, cara, se esse curso do Márcio ou do Marcos Souza vai me dar técnicas novas, que vai me dar 500 reais daqui a um mês, cara, compensa eu investir 400 reais no curso? Compensa eu investir 500 reais no curso? Compensa eu investir 300 reais no curso? Por quê? Porque se eu tenho certeza que eu vou fazer o curso inteiro do Márcio ou do Marcos, vou aplicar e esse curso dá resultados, que tem vários depoimentos, esses caras estão aí há anos, o que, é que eu vou fazer? Eu vou investir. E aí ele vai ter essa técnica para conquistar muito mais clientes e muito mais vendas. E ele sempre ele vai ter um dinheiro a mais para fazer mais custo, que vai dar mais técnica, que vai dar mais venda, e aí vai ter mais lucro. Então esse é o ciclo virtuoso do Extraordinário. Então, é, é, a gente vê claramente isso, né, Mas a, a gente, com nessas convenções e treinamentos, que você é um cara igual a mim, eu não sou só palestrante, eu dou treinamento de 8 horas, 12 horas, nós dois temos conteúdo para falar meia hora ou 12 horas, quem quiser, a gente tem os conteúdos é, para fazer treinamento, workshop ou palestra. A gente vê claramente isso. No próprio treinamento, a gente percebe aquele vendedor que é campeão e o vendedor que está lá na, no final da rabeta. E os empresários sempre ricos, eu falo assim: eu vou te falar quais são os campeões de vendas daqui. Aí eu aponto assim e falo, acertou. Como é que você sabe? Eu falo pelo comportamento, cara. A gente uhum. consegue. São anos convivendo com o vendedor, a gente sabe aquele cara que é extraordinário e aquele cara que é ordinário. É, não sei se acontece contigo, mas Às vezes, quando eu tô num evento, chega um vendedor e fala assim: seu Marcos, o senhor vai jantar onde? Eu falo, cara, eu tô sem convite. Ele falou, quer jantar lá com a gente? Aí. Aí eu, eu digo, olha o vendedor extraordinário, está fazendo network com o palestrante, vai ter mais conhecimento de graça durante o jantar, e ele, e ele vai, é, a tal da reciprocidade. Por ele me buscar no hotel e, e, e a gente sair para jantar, já cria um laço maior. Então, ele faz isso no dia a dia. É, outra dica que eu quero deixar para o pessoal, venda tem muito mais a ver com o que você faz fora do horário do expediente, do que o que você faz no horário do expediente. Calma aí, Márcio. Eu sei que a piada já está pronta, né? Mas é assim, ó. É... Aonde é que o vendedor está? Vamos falar do período pré-pandemia. À noite, vendedores extraordinários, eles estão em Rotary, associação comercial, é... churrasco de empresário batizado de menino, jogo de futebol do, do Conselho de Engenharia, do Conselho de Medicina. Ele tem uma vida social, um network muito grande. Então, esse network dele traz clientes para ele. Ele faz curso, ele, ele, ele trabalha bem o, o, o, o horário fora do expediente. Porque no horário do expediente, a maioria dos vendedores faz a mesma coisa. é Visita, relatório, trânsito né, e reunião que não dá em nada. Então, o segredo maior, às vezes, é o que você faz... Fora do horário especial. E aí eu quero deixar uma dica, tá? O pessoal chama de hora extra, a hora que você trabalha fora do expediente para a empresa. Aí o vereador ordinário fala, ah, professor, agora eu já trabalho até 5 meses 30 você quer que eu trabalhe até 10 da noite? Eu falo, preste atenção. A hora extra é aquela hora que você trabalha para a empresa e ela só te dá 50% a mais ou 100% a mais de... de pelo pagamento da hora trabalhada. Eu quero que você faça a hora extraordinária. É aquela hora que você vai trabalhar para você. É aquela hora que você vai trabalhar pela sua viagem, sua casa dos sonhos, para o seu filho estudar na melhor escola da cidade. Essa hora você trabalha para você. Não trabalha para o seu patrão, não. É, é, porque à noite esse teu contato vai se vir para o resto da tua vida. Não é para a empresa. Esse, esse, esse cartão que você pegou à noite numa associação comercial... Esse cartão não vai para a empresa, vai para a tua vida. Amanhã você vai estar vendendo outro produto e você vai ter esse cliente. Eu tenho certeza, Marcos, você já trabalhou com vendas de máquinas lá no passado, nisso início da sua história, máquinas de alta tecnologia. Muitos dos clientes seu da época ainda são clientes até hoje, até mesmo do uhum. treinamento. Porque cliente é para a vida toda. Né? É uma diferença. Cliente não é só para a minha empresa, é para a minha vida inteira, se ele for meu amigo. Ô, ô Marcos, olha só. A conta que a gente sempre faz é quanto vale esse cliente na vida útil dessa relação... a relação que eu vou ter com ele... quer dizer, quanto dinheiro ele vai me trazer... quanto lucro ele vai me trazer... às vezes eu empato até num negócio... às vezes eu dou coisa a mais do que o prometido... porque eu sei que eu vou continuar esse relacionamento... eu vou buscar esse dinheiro ali na frente e vou ganhar... a mesma coisa o vendedor quando investe... num livro, num treinamento... enfim qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, você que está nos assistindo agora, o que te impede de fazer um print de tela, postar, postar essa foto no seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu Facebook, falando, estou participando aqui de um bate-bola, de um papo muito interessante, com duas pessoas experientes na área, tal, tal, tal. Isso te dá um respaldo profissional. Isso mostra que você é uma pessoa diferenciada, extraordinária, ligada, antenada, tentando se modernizar, adquirir mais conhecimento. Isso é marketing pessoal. Isso faz parte do seu pacote, do seu produto, daquilo que você é. Porque o vendedor, ou ele traz valor ou ele é custo. Já que os produtos e serviços estão cada vez mais similares. A diferença está no vendedor. Seja valor, não seja custo para a sua empresa. Custo as empresas estão cortando, valor elas estão adicionando. Então, sugestão, faz o print, coloca lá, marca os dois. Aliás, ô Marcos, como é que as pessoas te acham? Por onde elas te acham? Elas podem me achar no meu Instagram, é, palestrante Marcos Souza, Souza com S-A no final, não é com Z tradicional não, eu sou extraordinário. Então, Marcos Souza, palestrante Marcos Souza, e ali, é, viu Miranda, eu faço, tenho muitas dicas de vídeos que eu posto, tem conteúdo, tem frase, você pode tirar dúvida, tem, tem ali todo o meu acesso lá, é, você vai me achar lá. E o que é legal, Miranda, assim, ó é, eu te falo assim, as vendas, toda pessoa de vendas, ela enriquece. Eu vou explicar para as pessoas. Toda pessoa que sabe vender, ela enriquece. Agora, se ela não sabe administrar o dinheiro que vem, é outro problema. Mas toda pessoa que a gente vê que é bem sucedida, ela é uma pessoa excelente vendedora. As vendas é uma ferramenta que eu ensino ao meu filho já. Meu filho com 7 anos já sabe vender. Eu ensino ele vendas continuamente. Né? Por quê? Porque eu sei que se você se comunicar bem e você for um bom vendedor, você vai ser um excelente líder, diretor, gestor, cirurgião, piloto. Você vai ser qualquer coisa que você quiser ser. Porque você vai vender sua ideia, sua opinião, seu ponto de vista, ou um produto mesmo, se você for para comercial. Então, é, você que está ouvindo essa, essa, esse podcast, dizendo assim, ou vendo o vídeo, ah, mas esse conteúdo não é para mim, porque eu não sou vendedor. É, Lembre-se, todo mundo está vendendo alguma coisa. A, a, a Todo momento alguém está vendendo algo. É tanto que quando a gente pega... A gente está com um filho pequeno e o filho coloca o chocolate no carro. A gente diz, filho, não é para levar chocolate. Daqui a pouco ele coloca o uvo no carrinho do mercado. E ele faz aquela carinha, vai mãe, só dessa vez. Aí você fala, não, não vou levar chocolate. Aí ele é vendedor e negociador. Ele fez o curso com o Márcio Ele fala, mamãe, se eu comer cenoura e cebola, você me dá esse chocolate? Olha aí, ó. Ele está usando aquele famoso argumento, né? Ó, se eu ceder aqui, você cede um pouquinho aí. Isso é técnica de, de negociação de Harvard, que Márcio foi lá... É, e, e pagou caro para aprender, mas o menino aplica, mas o pai e a mãe não aplica na vida comercial. Então assim, a, a, a venda, a negociação, se você observar o seu filho, ele às vezes vende mais do que você. Por quê? Primeiro, ele, ele tem a intuição, segundo, ele não tem aquela vergonha e terceiro, ele não desiste do primeiro não. E aqui eu vou dar uma dica muito importante, o valor de um não. Bem legal, você vai gostar dessa história, Márcio. A gente vai fechar com essa história que você vai adorar. Eu fazia MBA em marketing pela FGV em Recife. Eu sou nordestino, moro em Curitiba há um bom tempo, mas eu fazia lá em Recife, na Católica. E eu queria um jeito de curtir a praia no final de semana e estudar ao mesmo tempo o MBA. E eu só tinha o domingo livre. Aí eu falei, cheguei pro professor, falei, professor, meu TCC vai ser marketing de vendedores de praia. Aí eu, era uma forma de eu estar pesquisando e, e aprendendo a vender com aquele pessoal que nunca fez treinamento de vendas. E aí, um dia, um cara vendendo ovo de codorna, que lá no Recife, você já foi da palestra lá, vendo aquele saquinho com ovo de codorna e um salzinho no, no, no final ali. Aí, esse cara saiu oferecendo, era dois reais na época. E eu, eu vi esse cara vendendo oferecendo para 10 pessoas. Eu falei, por que você não desiste, cara? Você levou 10 não no meu segmento, o cara leva três, ele brocha, ele cai o cabelo, ele tem depressão, ele toma remédio para dormir, só porque recebeu três não num dia, e você recebeu dez só aqui do meu lado. Ele fala, doutor, é o seguinte, olha, é, tem um segredo para continuar. Eu falei, me conta. Aí ele falou, se você comprar um, eu te conto. Aí eu, digo, eu, aí eu comprei um. Ele falou, doutor, é o seguinte, ó, eu recebo não agora, mas quando eu volto mais tarde, eu tento de novo, Aí o cara já tá tomando uma cervejinha, já tá com fome, já, deu um, já nadou, aí ele tá com mais fome. Aí na segunda que eu tento, eu consigo às vezes. Eu falo, não, mas não quero saber esse segredo. Eu quero saber como é que você administra a sua emoção para você não é, brochar literalmente depois de 10 não seguidos. Ele falou, ah, aí é o grande segredo. Se o senhor comprar mais uns 3 aí, eu lhe conto. Aí eu disse, me dá logo uns 10 aí, é 2 reais. Ele falou, então, vou te contar assim, ó, eu nunca conto dois reais quando eu vendo, eu, eu tenho uma estatística, doutor, o senhor tem sua estatística? Aí ele, eu falei, não, eu não tenho, ele falou assim, ó a cada 10 que eu ofereço, eu vendo um saquinho de dois reais isso é, é minha conta de cabeça que eu já vi aqui, então cada vez que eu ofereço um produto, eu estou ganhando 20 centavos doutor, então é assim, ó. se eu não oferecer, eu não ganho 20 centavos. Toda vez que eu chego, que eu ofereço 10 vezes, eu ganho 2 reais que eu fiz uma venda. Aí imagina, um cara que tem um produto de preço de 3 mil reais, Miranda, imagina um cara que tem uma comissão de um apartamento de 10 mil reais. Então, se ele, para cada 10 que ele oferecer, vender um, um cara que tem um produto de 3 mil reais, ele ganha 300 reais para cada não que ele ouve. Se você ganha 100 reais num produto, você vai ganhar 10 reais para cada não que você ouve. Só que a grande sacada não é essa. A grande sacada é o seguinte: ele resolveu um dos maiores problemas de vendedores, que é a emoção. Quando o vendedor é igual atacante do Palmeiras, quando está fazendo muito gol, está confiante. Quando deixa de fazer gol, fica 10 jogos sem fazer, brocha de vez. Então tem muito vendedor que, quando ele tem uma semana de vendas boa, ele é um fodão, ele sai pagando para todo mundo, é gostosão. Ficou sem vender duas semanas, aí ele fica um mês ruim. Então, quando você dá o mesmo valor ao não, ao valor do sim, você nivelou sua emoção. Então, ele não tem, ele não tem euforia quando vende, mas também não tem depressão quando não vende, é frustração quando não vende. Então, isso eu achei genial, e foi com esse trabalho que eu tirei a nota 10 na minha MBA, porque eu trouxe esse conhecimento para o pessoal do marketing, de grandes empresas. É, um dos maiores problemas de vendas hoje é administrar emoção. E por isso que eu queria terminar com essa história, porque muitos vendedores nessa época da pandemia estão travados emocionalmente, estão arrasados emocionalmente. E aí, Márcio, você sabe, você é um cara bem humorado, o humor é muito importante nas vendas. O humor é aquela história, tá ruim, mas pode ficar pior se você não sorrir. Então, assim, sorria. Né? Sorria que melhora, entendeu? Mas, mas olha só, é que nem o Palmeiras Se um não faz, coloca outro que faz uh, O Palmeiras me decepciona sempre Porque é totalmente previsível É só ver o, o campeonato que está disputando E ver qual é o título que ele vai ganhar Então é isso me tirar assim, de prazer do futebol Mas gente, vocês viram que o papo é descontraído passou por futebol, ovo de codorna, roupa, um pouquinho de cada coisa. Isso é um papo extraordinário. E o convidado de hoje é uma pessoa puxa, que eu admiro muito, a pessoa que eu gosto, senão não teria nem convidado, evidentemente, que é o Marco Souza, e vocês sabem onde encontrá-lo, está lá o, o Instagram dele, vai, dá uma olhadinha, curte, manda uma mensagem para ele, se conecta, e vocês vão aprender muito, eu tenho certeza disso. Marcos, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E espero que a gente volte aí a conversar, e se encontrar novamente. Com certeza, Marcos, Pode contar comigo sempre. É só. Você não, não convida, você intima. Missão dada é a missão cumprida, capitão. <risos> é isso aí, chefia. Muito obrigado, então, e obrigado a você que está nos prestigiando aqui com o nosso programa, com o nosso podcast. Com certeza, nós vamos sempre estar com uma novidade que é útil e prática para você. Muito obrigado, um grande abraço e bons negócios. Valeu, um obrigado. Você viu como é importante o vendedor, a vendedora estar continuamente atualizado atualizada para conseguir melhorar os seus resultados. Então, se você quer desenvolver as suas técnicas de vendas, de negociação, de influência, de persuasão, eu sugiro que você visite o meu site. É simples, é www.márciomiranda.com.br www.márciomiranda.com.br e você vai encontrar muita informação, os livros, cursos online, cursos ao vivo, consultoria, tudo o que você precisa para desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua profissão e conseguir ter melhores resultados. Um grande abraço a você e até o nosso próximo programa.